Eu diria, eu diria mais, Kaique, basicamente é a gente conseguir chegar o que a gente esperava e o que o você que recebeu. É. Sabe? Tipo, expectativa é realidade. Sim, mais ou sim. Mesmo assim. É, eu acho que as coisas se, se misturam muito, né? Eu até tento me afastar um pouco disso, me forçar a, né, recolher minhas expectativas, assim, e ver o que a coisa é, como ela é, e a execução dessa proposta, né? É... Cara, eu termino a série gostando da experiência, assim, sabe? É, é, eu, eu me peguei assistindo de novo alguns episódios, assim, e tem algumas, algumas ideias ali, construídas mesmo, arcos mesmo, que eu, eu gosto. Acho que é, é mais positivo, se aproxima mais do que Tolkien me traz de positivo, do que se afasta. Eu acho que eu posso resumir né, a minha experiência geral. Eu confesso que eu não consigo imaginar a experiência de quem não é ligado a Tolkien livro ou, ou só filme mesmo, se só viu O Senhor dos Anéis já já tem uma proximidade com aquilo e tal. Eu, eu né consigo ter um, um entendimento acho que mais próximo. Mas fico curioso com esse ponto, assim. É, o que vem de muito positivo da série é, é como ela reinventa né, ideias que eu acho centrais assim, para o universo. É... Mas tem questões que eu acho tanto negativas, assim, como série por si só, como execução mesmo, se eu não tivesse lido o livro, nem nada. Falei disso nos meus vídeos, né? Acho que existem algumas sequências de casualidades, assim, que eu fui colocando muito na conta do Sauron. Fala, cara, é o Sauron que tá mexendo as pecinhas e tal ali, e não é. Isso era uma das minhas grandes expectativas, assim, que eu achei, cara... Sauron pode ser a chave para fechar tudo isso como um jogo de peças ali que ele tá, né? Aquele tal envenenamento, a decadência da árvore, esse uhum. tipo de coisa. E esse Sauron, ele não é extremamente manipulador, que é uma característica muito importante dele, né? Ele tem alguns momentos de manipulação, mas eu não vejo ele como um Sauron extremamente manipulador. Achei uma... É, saiu um pouco do que eu esperava. E isso causou alguns... algumas conveniências de roteiro que eu acho que atrapalha um pouco da, do arco principal da, da Galadriel mesmo, assim, que é ela levar tudo adiante com os erros dela. Não são só os erros dela, na minha visão aqui, tá? Dois pontos. Não são só os erros dela que levam as coisas pra frente, mas também uma série de casualidades aí que foram azares. Então quando ela vira, no final da, da história, assim, você tem essa conclusão moral de que certas obsessões violentas e negativas e, sabe, vingativas dela foram a própria ruína dela, parte disso foi, mas também teve muitas mãozinhas de roteiro colocando as coisas para acontecerem da forma certa, no lugar certo. Disso vem outro aspecto muito importante, que é o da providência, né? Sei que o Sérgio já falou muito sobre isso, gosto muito de ver ele falando sobre isso, é um tema que eu me... é uma ideia que eu me interesso bastante pela forma como o Tolkien executa, assim, e eu acho que não funciona bem na série. Alguns pontos. A providência do estranho, por exemplo, acho perfeita, ideal. Sempre tive certeza que ele não era maligno, porque era, era a fé de uma pequena que, que dava muito propósito no papel dele dentro dessa história, né? Então não faz sentido essa fé ser negativa. Pô, ela, ela tem fé que tem que fazer o bem pra alguém e isso vai causar o mal no futuro da história? Isso seria anti tolkien completamente, assim, pra mim, sabe? Então fiquei muito tranquilo vendo, caraca, estão colocando uma coisa legal ali. Assim como o anel chegou para o Bilbo, para ele resolver esse problema, tudo bem que o anel é negativo e tal, mas o anel chega para ele e ele, a linhagem leva a resolver a questão, né? Tem um, um empurrãozinho ali das forças superiores. O estranho também é isso, gostei muito dessa ideia, ela me preenche muito assim, do que eu espero tematicamente de Tolkien. É... E, e é isso, se, se deixar a gente vai falando né, sem parar. Mas, resumindo, assim, acho que teve um pouco de núcleos demais. Vocês falaram isso aqui no TT que eu vi. Concordo plenamente com isso. Se tivessem menos núcleos, assim, algumas coisas poderiam ser mais amarradas. E é isso, cara. Eu, eu comecei a série, assim, ansioso pra ver as adaptações desses personagens que eu gosto dos livros, né? Tipo assim, tô ansioso pra ver essas versões. E eu vou pra segunda temporada querendo ver essas versões na maioria deles. Já, já me apeguei. Ao que eles têm de diferente. Por exemplo, tem muitas críticas à construção dessa transformação de Halbrand em Sauron, a execução, que envolve muitas casualidades, na minha opinião. Mas ele em si, eu acho legal, cara. Aquela cena dele lá com a Galadriel, quando a coisa história de vez, acho incrível, cara. Aquela cena dele falando, I have been awaken since the breaking of the first silence. Puta, a, é muito legal. Eu achei muito. Acho bom, muito isso. bom, cara. Acho muito Você bom, sabe? Bem? Imagina, né, um espírito milenar, primordial ali, sabe, se colocando naquele lugar, o cara tomando cerveja com os caras no bar, assim, se fingindo, emulando uma humanidade que ele não tem, assim, sabe, e de uma forma confusa, cara, do jeito que a gente não sabe o que até que ponto é um arrependimento falso, até que ponto é manipulação, né, uma coisa, então gosto, gosto, assim, é, vou a segunda temporada querendo ver mais dessas versões, entendeu? Por isso que acho que o meu resultado é mais positivo do que negativo, apesar de ter algumas críticas, né? Algumas críticas, como eu falei, sobre temas, né? temas importantes. É... E é isso. Essa é a minha impressão geral. É, é, é bem, bem misturada, né? Mas acaba é, mais positivo. Mas eu acho que esse é o grande barato desse nosso papo aqui. Nós estamos falando com pessoas que nós respeitamos muito o trabalho. Então, assim, nós somos consumidores do Kaique Zotum, do PH, é, da Gil. Então é muito legal, porque até a, o tom de voz, as ideias, a forma de trabalhar, e às vezes um aspecto que você está falando vai ser o um aspecto que o PH vai, não falou, mas vai focar em outro. Isso é muito legal. A gente está...